Se você gosta de redes sociais e não está usando o seu tempo livre para fazer dinheiro com elas, você está desperdiçando uma chance de ter uma renda de mil, dois, até três mil reais por mês investindo de forma produtiva as horas que você passa no Instagram. Se você tem um celular e internet, eu imagino que você esteja vendo esse vídeo pelo seu celular, você consegue sim fazer uma boa grana trabalhando de casa, mesmo se você tiver filhos pequenos e pouquíssimo tempo livre. Como? Trabalhando com criação de posts para Instagram, tomando conta das redes sociais de outros profissionais e empresas. Tudo isso sem aparecer 100% nos bastidores. Se você ainda não me conhece, eu sou Mila Padua, tenho uma agência de marketing digital e sou especialista em produção de conteúdos para redes sociais. Eu comecei há muito tempo atrás, ainda em 2015, quando ninguém enxergava que o futuro dos empregos seria online, antes do mundo se digitalizar tanto. E desde o momento que eu percebi que eu poderia ganhar a vida trabalhando pela internet, tendo liberdade, sem ter que bater ponto, ter hora para chegar, ter hora para sair, pegar trânsito, pegar ônibus, sem ter que morar a vida toda na mesma cidade. Eu me encantei por esse mundo e nunca mais voltei para o trabalho convencional. Eu coloquei meu diploma de arquitetura, cinco anos de faculdade na UFRJ com pós e MBA na gaveta e segui a minha intuição, começando a minha carreira na internet. Meu filho tinha um aninho na época e eu queria ter um trabalho que me desse flexibilidade de rotina para que eu acompanhasse o crescimento dele de perto. Desde 2015, marketing digital é a minha paixão, eu vivo disso, respiro esse universo todos os dias e depois que eu me separei, todas essas escolhas fizeram mais sentido. Foi em 2020 e desde então eu tive que passar a sustentar a minha casa sozinha e cuidar das crianças na maior parte do tempo sem ajuda. Hoje eles estão maiores, têm 8 e 5 anos e pode imaginar né, que é uma função. Essa coisa de dar comida, educar, arrumar para a escola, fazer a lição de casa, tudo isso sem deixar de trabalhar. E pagar os boletos que chegam todos os meses, né? Eu não tenho escolha. Eu trabalho porque eu preciso, mas eu também amo muito o que eu faço. Então, meu trabalho também é feito com muito prazer. Hoje eu tenho um negócio digital que fatura mais de 100 mil reais por ano, que ajuda centenas de mulheres a começarem uma carreira online. E o melhor, eu toco essa empresa de casa, bem pertinho dos meus filhos, sem perder nenhum momento com eles. Hoje eu posso dizer que eu vivo uma vida que para muitas pessoas, muitas mulheres no Brasil, seria um sonho. Eu sei o quanto eu sou abençoada por conseguir sustentar a minha casa sozinha, sem deixar de ser uma mãe presente, né? sem deixar faltar nada para as crianças, sem depender de ninguém também, sem ter que me submeter a nada que eu não queira. Eu sou dona do meu dinheiro, da minha vida, das minhas escolhas. Mas toda essa liberdade foi conquistada né, com o meu trabalho e a minha dedicação. Eu estou aqui para te dizer que você também pode começar o seu negócio online trabalhando de casa, perto da sua família. E eu sei, parece muito moderno pensar em começar um negócio apenas com um celular e internet, mas eu posso te dizer que sim, é possível. E que o céu é o limite se você tem muita vontade de crescer. Deixa eu te mostrar algumas oportunidades que surgiram principalmente nos últimos dois anos. Olha só, 2020, por causa da pandemia, muitos profissionais que não tinham uma presença digital, que não usavam as redes sociais para se divulgar, começaram a correr atrás de marcar presença, né? E os profissionais que já tinham um Instagram bem trabalhado decolaram. agora. Os que não tinham entenderam que se não fizerem isso o mais rápido possível, com a presença digital, eles vão ficar para trás. Com isso, a demanda por profissionais que prestam serviços de postagens no Instagram aumentou em mais de 10 vezes. Oh, são 19 milhões de empresas registradas no Brasil, fora as que são MEI, fora os negócios informais. Você percebeu o tamanho da oportunidade? Eu posso te ensinar a trabalhar criando posts para o Instagram de profissionais autônomos ou empreendedores e negócios locais aí da sua cidade ou de outras cidades também. Normalmente, eles não têm muito tempo de cuidar do próprio perfil porque eles estão atendendo clientes e cuidando do negócio. É aí que você entra, você vai oferecer esse serviço de postagens para eles. Você vai ser uma gestora de Instagram. Para você se destacar e ter clientes fiéis que amam o seu trabalho, não basta só criar posts bonitos, essa parte é simples, você aprende bem rápido. O diferencial está em saber montar um calendário de postagens eficiente que atraia novos seguidores, na verdade, os clientes ideais né? que vão comprar os produtos e os serviços. O diferencial está em saber usar o Instagram com foco profissional, jogando o jogo do algoritmo. Uma estratégia bem feita no Instagram é capaz de conduzir um seguidor que acabou de chegar do perfil do primeiro like à venda em pouco tempo. O segredo está exatamente no que você faz antes de um post e depois também. Você precisa saber usar os quatro T's. Quatro T's é o nome de uma técnica que eu desenvolvi, onde eu uso quatro temperos que todo perfil profissional deve ter. Porém, para cada tipo de negócio, você vai combinar esse mix de temperos de forma diferente. Os quatro temperos são conteúdo útil, depoimentos, humanização e venda. Porém, você deve usar quantidades diferentes de cada um dos temperos de acordo com o que aquele perfil de negócio vende. Por que, Mila? Porque a produção de conteúdo para um Instagram de venda de bijuteria, por exemplo, é muito diferente da produção de conteúdo de um restaurante, que também é muito diferente da produção de conteúdo de um perfil de uma decoradora, que é diferente do perfil de uma médica, por exemplo. Para decolar como gestora de Instagram, não basta só mexer no Kanban. Você precisa entender de marketing, marketing digital e ser fera no Insta. Tá pronta para começar? Fera no Insta é o treinamento onde eu te ensino o meu método para você oferecer esse serviço de criação de postagens e gestão de Instagram usando somente o seu celular. Você vai assistir ao treinamento pelo celular e vai aprender a fazer tudo o que precisa para oferecer esse serviço e ter clientes que contratem os seus serviços, gerando uma renda entre R$ 1.000 e R$ reais todos os meses, trabalhando poucas horas por dia, de casa ou de onde você quiser, sem aparecer. No Fera no Insta, você vai aprender todas as estratégias de produção de conteúdo para o Instagram dos seus clientes, não importa se eles vendem produtos ou serviços. É só seguir o passo a passo super detalhado que vai te dar segurança para executar o seu trabalho. Você não vai ficar perdida sem saber o que postar no Instagram dos seus clientes. Você vai saber o que você está fazendo, você vai saber justificar as suas ações, porque eu te ensino as estratégias de gestão para negócios. Ou seja, você vai saber como planejar, Criar, editar, agendar e avaliar os resultados das postagens de forma simples e direta, sem enrolação, sem teoria. Tudo bem, prático, direto ao ponto. Ele serve para você que quer ganhar dinheiro oferecendo esse tipo de serviço para profissionais e pequenos negócios ou se você for a dona de um negócio ou uma profissional autônoma e quer usar o Instagram para se divulgar e atrair mais clientes, criando todo o conteúdo de forma simples e rápida pelo celular. O treinamento é 100% online e foi dividido em módulos estrategicamente planejados para você não ficar perdida. Meu objetivo na estruturação das aulas foi ensinar o passo a passo de como gerenciar o seu Instagram ou dos seus clientes, respeitando o tempo livre que você tem. As aulas do Ferro no Insta são simples e objetivas, e eu falo só o que realmente importa para você ter resultado rápido. Eu quero que você assista, aplique e veja o resultado nas contas que você gerenciar. Tanto no crescimento do número de seguidores, no engajamento e nos clientes que vão chegar através do Instagram. É um treinamento que vai do básico ao avançado, ou seja, se você nunca usou o Insta de forma profissional, ou mesmo se você não usa muito, não é muito chegado, não é de postar, não sabe nem usar todas as funções, não tem problema. Tem aulas bem do zero mesmo. Você vai aprender como começar um perfil profissional do zero, como agendar as postagens e como analisar as métricas, né? Métricas são os números que o próprio Instagram fornece para a gente saber como é que os posts performaram, quanto o perfil cresceu, esse tipo de coisa. Se você já usa o Insta há bastante tempo, mas não usa para fins profissionais, a sua visão vai mudar completamente. É isso que normalmente acontece com as alunas depois que elas passam por esse treinamento. Você começa a entender as estratégias usadas nos perfis de profissionais renomados e grandes empresas. Agora, se você já está usando o Insta, para atrair clientes, aí você vai conseguir aprimorar né, o seu uso, tanto na parte estratégica de saber o que postar, e de que forma postar? Tá? Em qual formato? Como também na parte visual mesmo, assim, de criar posts bonitos, assim, bem editados, sabe? Num padrão profissional. E além disso, você vai saber fazer um diagnóstico de perfis, entender quais foram os posts que mais trouxeram seguidores, qual você deve repetir, quais posts não deram tão certo assim, quais que você deve impulsionar. Você vai ter uma bússola, né, para definir o que fazer nos perfis. Vai parar de agir de acordo com o que você acha. Eu tô tão determinada a te ajudar a ter uma renda só sua trabalhando de casa perto dos seus filhos enquanto eles vêm TV ou do parquinho ou da praia ou do ônibus, não importa. Eu tenho tanta certeza que você vai conseguir executar os passos e você vai ver também a sua vida se transformando mês a mês. Agora eu sei que você deve estar se perguntando, né? Quanto vai custar, Mila, esse treinamento? Eu sei, mas antes eu quero que você pense com as suas referências de valor, né? Quanto deveria custar o fera no Insta? Quanto você acha que custa a minha mentoria? Na sua opinião, qual o valor justo que eu deveria cobrar para te entregar um passo a passo mastigado para começar uma nova carreira do sofá da sua casa usando tudo que você já tem, sem precisar investir em mais nada, nem em estoque, nem em equipamentos. Para te ensinar tudo o que você precisa para cuidar do Instagram de outros profissionais e ser amada pelos seus clientes. Eu arrisco dizer que o valor disso ficaria facilmente na casa de uns 10 mil reais. São seis anos, né? Mas você não precisa investir nem 10, nem 5 e nem mil reais. Para ter acesso a tudo isso, eu vou te entregar todo um método que eu desenvolvi de presença digital no Instagram nos últimos seis anos, trabalhando no mercado online e te mostrar como você pode trabalhar de casa nos melhores horários para você e faturar de mil a 3 mil reais trabalhando poucas horas por dia, apenas 197 reais. Você também pode parcelar esse valor em até 12 vezes de 19 reais, são menos de 20 reais por mês, que vão te trazer em poucos meses R$ mil reais a mais no seu bolso todos os meses. Não importa onde você mora, se você tem filhos ou não, se você tem carro ou não, se você já tem um emprego ou não. Tem um detalhe, tá? Com um único cliente pagante, em um mês você quita o curso inteirinho. Agora, tem é o seguinte, né, lindona? É entrar e começar o treinamento hoje mesmo. As aulas já estão todas gravadas e disponíveis para você. É entrar, estudar e praticar. Qualquer dúvida que você tenha, você pode contar com o nosso suporte. Se você fizer um bom trabalho com os seus primeiros clientes, pode acreditar, eles mesmos vão te indicar outros clientes. E você também pode usar esses primeiros clientes, como cases de sucesso, como cartão de visitas, para conseguir mais e mais clientes. Eu tenho certeza que você tem aí alguma amiga que, sei lá, vende bolo ou que seja fotógrafa e que não tem muito tempo e nem habilidade para usar o um Instagram de forma profissional. Eu tenho certeza, sei lá, suspeito que, enquanto você assistia esse vídeo, você estava aí tentando pensar e lembrou de pelo menos duas pessoas que podem se interessar pelo seu trabalho. E se você já viu outros cursos de marketing digital, já namorou outros cursos, ou de como ganhar dinheiro, como afiliada, se você já fez, não teve resultados e está aí na dúvida se vai valer a pena ou não, eu vou tirar todo o risco da sua mão e colocar na minha. Você tem sete dias de garantia incondicional para conhecer o treinamento e comprovar com seus próprios olhos que as estratégias que eu ensino no Fera no Insta realmente vão te guiar para que você faça a produção de conteúdo no Instagram com qualidade profissional usando apenas o celular. E se qualquer motivo você não gostar, eu devolvo 100% do seu dinheiro dentro do prazo de 7 dias após a data da sua compra. O risco é todo meu. Você pode ir lá, se inscrever no treinamento, assistir às aulas, fazer os exercícios, conhecer as minhas estratégias e ainda assim pedir o seu dinheiro de volta. Eu acho um pouco difícil, né? Porque o curso é sensacional. Mas eu quero te deixar segura que se você quiser, você pode. Eu faço isso porque eu sei que a vida não tá fácil e qualquer investimento que você faça tem sim que trazer retorno, né? ainda mais com tantas promessas de ganhos astronômicos em tempo recorde que a gente encontra no marketing digital. Eu quero que você tenha confiança no que eu estou te oferecendo e eu só quero o seu dinheiro se você realmente gostar do conteúdo. Eu sei o quanto o mercado digital é próspero e está crescendo, eu sei que a maioria das empresas e profissionais ainda não conseguem fazer uma divulgação bacana no Instagram. Eles sabem que precisam começar urgentemente, mas estão esperando a encontrar uma boa profissional que, além de fazer posts bonitos, saiba trazer resultado em vendas, né? Você vai encontrar no Fera no Insta é muito mais do que saber criar posts, é um método incrível para usar o Instagram para negócios, que abrange principalmente essa parte de estratégias de marketing. Eu também sei o quanto a vida fica mais leve e mais próspera quando você é dona da sua rotina, do seu tempo, quando você tem o seu próprio dinheiro para usar do jeito que você bem entender. Eu quero que você experimente a liberdade que uma carreira digital te dá, depois que você sentir o gostinho. Amor, você nunca mais vai querer bater cartão na vida. Então, olha só, clica aqui no botão aqui embaixo e se inscreva agora no Fera no Insta. Você vai receber a senha de acesso ao curso no momento em que seu pagamento for compensado. Se você pagar por cartão de crédito ou PIX, o acesso chega em poucos minutos. Se você pagar no boleto, demora mais ou menos uns 48 horas para o pagamento ser compensado e aí o seu acesso chega no e-mail que você cadastrou. Te vejo lá na primeira aula, beijo e se cuida! <música>